What's up guys, eu estou aqui em Londres finalmente, na verdade a viagem foi tranquilo eu estava falando aqui com o David, Olá. o David bem. é o dono da empresa IC Group Education eu falei no último vídeo sobre essa empresa que eles ajudam os brasileiros a vir aqui a estudar inglês né? Exatamente, é. a gente faz todo esse processo de trazer os alunos do Brasil para estudar aqui na Inglaterra e na Irlanda é, Então eu estou aqui por duas semanas e eu vou conhecer essas escolas, eu vou conhecer as recomendações é, da empresa também E o que eu achei legal sobre essa empresa é que eles ajudam Uh, os brasileiros, na verdade você escreveu um e-book, um, um livro, Exatamente. né? Exatamente. Sobre como fazer intercâmbios mais baratos, né? Como guardar dinheiro, como... Se programar, né? É, se programar para fazer tudo que você precisa para fazer um intercâmbio. E eu não falei isso no último vídeo, mas uh, eu acho que fazendo intercâmbio é algo que... Todas as pessoas precisam fazer uma vez na vida. E o David estava me falando um pouquinho sobre como esses intercâmbios são mais acessíveis do que eu acho vocês estão imaginando. Então é, é muito legal. Ele estava me falando sobre uma aluna que vendeu brigadeiro. Sim, exatamente. É. Então ela, ela se programou primeiro. Ela entrou em contato com a gente com dois anos antes da viagem, e ela, se, ela realmente se programou, porque ela parcelou seu intercâmbio, e aí ela começou a vender brigadeiro, ela descobriu que ela fazia bem doces e ela começou a vender doces. Inclusive tem um vídeo dela no canal da Ice Group, nosso canal, falando sobre isso, então poxa, quem quiser ver o vídeo, entra lá no canal da Ice Group e dá uma olhada, mas realmente é possível, basta você querer. E vendendo brigadeiro, vocês sabem que eu amo brigadeiro, né? <risos> Você vai ser o a primeira pessoa a comprar, né? <risos> a programação de hoje é exatamente o que os alunos passam no primeiro dia. Então, eu cheguei no aeroporto e tinha essa plaquinha bem chique, né? <risos> Profissional, quando eu cheguei. E vocês fazem isso com todos os novos alunos, né? Sim, sim, com todos os alunos, a gente recebe no aeroporto, o nosso diferencial é esse, né? A gente recebe o um aluno no aeroporto, leva até a acomodação, antes de chegar na acomodação, passa no metrô para mostrar como funciona o transporte público. Aqui em Londres tem um cartão que chama Oyster Card. a gente apresenta esse cartão na, ajuda o aluno a adquirir o cartão, então deixa o aluno tranquilo para ele ir na escola, para a escola no dia seguinte. É. E eu acho isso muito legal porque você pode se acostumar uh, no país que é novo para vocês, né? Igual quando eu cheguei no Brasil eu tinha que acostumar com as coisas de lá e não é só para evitar pegar micos, né mas para você se sentir mais confortável no país é, né exatamente <risos> se sentir mais seguro né principalmente é. nos primeiros dias né Brian? os primeiros dias você tá se adaptando é lógico que você vai querer falar inglês né você veio para aprender o inglês mas no primeiro no primeiro dia você vai ter uma atenção a mais que você está um pouco cansado e também não precisa passar nenhuma dor de cabeça para procurar as coisas. É então, gente, vamos agora para o metrô, né? Vamos para o metrô para aprender sobre pegar o é, é Oyster Card. É isso, pra... exatamente. A gente vai pegar o Oyster Card e a gente vai aprender como funciona o transporte. Público. Tá bom, tá bom. E Oyster Card é, é cartão de ostra. É isso, é. <risos> é o cartão do metrô. Na verdade, tá bom. Vamos lá. Descobrir como funciona esse cartão de ostra Chegamos na estação de metro aqui, mas aqui se chama The Tube né? uh, Underground, the Tube yeah. Mind the Gap é, Agora o David vai mostrar como funciona para tirar essas ostras da máquina né? <risos> Oyster card Vamos descobrir porque esse se chama Oyster card depois Mas uh, vamos lá então, né? olha só, bom, o primeiro passo é, lógico, você adquirir esse cartão para você pagar o metrô e o ônibus, ele funciona para os dois. E aqui nessa maquininha você consegue comprar o cartão e colocar crédito, né? E aí como você vai ficar duas semanas, Brian? Eu vou colocar pelo menos para uma semana, aí na próxima semana é você consegue renovar esse, esse Oyster Card. Aqui tem a opção de sete dias e um mês, né? Então vamos colocar sete dias. Aí tem a opção da zona 1 à zona 4 A gente tá na zona 4 A zona 1 é a zona central para quem não sabe, Londres é dividido por zonas Escolhe a zona e começar hoje Como a gente vai sair hoje e um, uma pergunta antes de continuar. Tem, tem outras línguas, tipo, tem, tem em português para, para os alunos ou não? Eles, Sim, eles... tem português de Portugal aqui, tem outras línguas dessa maquinaria. Ah, também. tá. Mas eu acho melhor se vocês chegam já treinar no seu inglês, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida, pois. <risos> <Always. risos> Mas se vocês não conseguem, tem outras línguas também. Ontem nós, só nos ligar Depois de pegar a ostra Eu não vou deixar essa, essa piada agora, agora você vai perder a ostra Mas uh, agora tem o mapa De Londres, olha só É grande né? Meu Deus! É, é bem grande, Dos Estados Unidos é assim <risos> Em Nova York nem, nem é tudo não, Talvez Nova York É uma cidade que chega perto Desse aqui Bom, olha só, agora que você já tá com o Mastercard, você tem que aprender, né, como que andar no metrô. É, a gente vai, você vai morar na, nessa estação, perto de West Finchley, e aqui, ó, é a zona central. Toda essa zona 1 aqui é a zona central, a gente vai ficar na zona 4. É, então, para você ir até a zona central, é só você pegar sentido Molder, em West Finchley, tá? E aqui, como essa linha escura, ela abre... Se você vir para o lado de Liverpool, se quiser ir para Liverpool Street, aí você vai pegar sentido Bank, com destino a molden, tá? Agora, se você quiser ir para essa área aqui, você pega destino molden também, mas sentido Charing Cross, que é essa estação aqui. Então, ah, tá. né? E para voltar, voltar via High Barnet. Tá bom. Entendeu? E espero que não vai rolar a prova. Pois. É, você <risos> salva esse vídeo, <risos> deixa salvo, <risos> tem que assistir Não, o vídeo. É muito complicado, mas eu acho muito legal quando você chega numa cidade nova, tipo você olha isso e tudo é uma oportunidade de conhecer algo novo, né? É, exatamente. É muito legal é, isso. Assim, quando eu, quando, eu, quando eu vim pela primeira vez, eu pegava o metrô, descia em qualquer estação só pra conhecer é. com esses lugares, muita gente faz assim. E aqui é no seguro centro. para fazer isso, mas... ah, Super seguro. É. E você falou tem uma estação em Liverpool Street, isso é Liverpool? Essa é a estação de Liverpool. Mas, mas não é... Não, não, Liverpool é tá outra Tá bom, cidade. é uma outra cidade, né? Tá bom. Você torce para algum time daqui? Uh, daqui eu gosto do, do Chelsea. Do Chelsea? É. Você pensou um, um ah, pouquinho? Ah, porque eu, é, não acompanho tanto futebol aqui, pra se tá ser bom, sincero. Tá é. Cheguei na casa onde eu vou estar ficando para as próximas duas semanas e olha que linda a rua aqui, né? Tem a igreja ali também, que é muito linda. Bem... parece bem como uma rua nos filmes Quando você pensa em Londres ou na Inglaterra é, Você pensa numa rua assim, né? E essa, essa casa aqui Então eu vou entrar e eu vou mostrar um pouquinho da casa para vocês E explicar um pouquinho mais sobre as acomodações dos estudantes do IC Group Então vamos lá Ok, primeiramente toda a casa desenhada com as coisas de Londres, né? Achei muito, muito legal. Todos as, os quartos para os estudantes tem esse aqui, que é uma tipo uma marca da, da cidade também. É, vamos entrar aqui. Aqui é a cozinha. Então... Uma curiosidade sobre as cozinhas aqui na Inglaterra é que tem a máquina de lavar dentro da cozinha então quando você está fazendo café de manhã ou janta você pode lavar as roupas também E só para não esquecer que você está em Londres Tem aqui também, I love London Tá bom, vamos lá para meu quarto agora Essa casa tem seis quartos para estudantes e, como eu falei, é uma das opções para a cama de Swings que você pode escolher quando você está fazendo um intercâmbio com a IC Group ou você pode morar aqui com os outros estudantes ou você pode morar com Host Family Mas agora chegamos no meu quarto E aqui está, gente! Olha, eu tenho uma vista muito bonita daquela igreja, e eles deixaram um monte de comida. Tem a minha placa do aeroporto, tem bastante espaço para as coisas gavete, né? tudo. Ah, a cama que é muito grande até cabe um casal nessa cama. Mas a Michelle não está aqui comigo nessa viagem É muito estranho viajar sem ela Depois de viajar pelo Brasil por três semanas com ela é, Mas também tem banheiro Aqui no quarto né? E chuveiro elétrico Então vocês vão sentir que está que em casa Porque isso é algo bem comum no Brasil também E tem esse que eu não sei que faz essa coisinha aqui vou deixar mas é isso gente uh, é muito legal essa essa casa aqui e como eu falei umas das vantagens de estudar com IC Group é, é você pode escolher qual opção que você quer algumas pessoas vão querer mais privacidade quando elas estão fazendo uh, seus intercâmbios, algumas pessoas vão preferir morar com uma família para ter mais contato com a língua e conhecer mais sobre a cultura. Quando eu fiz meu intercâmbio na, na Espanha, eu não morei com host family, eu morei numa casa assim com os outros estudantes, então eu entendo os dois lados têm, têm vantagens para as duas opções. Só mais uma coisinha gente, essa empresa IC Group Education está oferecendo uma promoção só para meus seguidores, então se vocês realmente estão pensando em fazer intercâmbio em Londres ou Irlanda, super recomendo essa empresa, de novo tem uma promoção para meus seguidores, vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo para vocês descobrirem mais conhecer mais sobre a empresa, mas eu super recomendo essa empresa se vocês estão pensando em estudar aqui em Londres ou na Irlanda. Então é isso, gente. Tchau, tchau.